a todos. O meu nome é Delian, sou Milton da Silva, sou evangelista aqui na, na Igreja Assembleia de Deus em Cristo, aqui da cidade de Rondonópolis, sul de Mato Grosso. Enfim, eu venho fazer esse vídeo aqui em repúdio ao que está acontecendo na Assembleia de Deus em Recife, através da pessoa do senhor, pastor, presidente Ailton José Alves, que... É, está agindo de uma forma como é que eu posso dizer está agindo de uma forma de abuso de autoridade do seu poder de pastor, presidente olha, na época que eu, eu me batizei na igreja em 98 bom, como eu vinha dizendo eu me converti no ano de 1997 fui batizado na, nas águas em outubro de 2000, do ano de 2000, até então estava tudo indo bem. Depois, começamos a trabalhar com o ex-deputado federal Salatiel Carvalho. Daí começou a perseguição do pastor Ailton José Alves contra mim, contra o presbítero na época, o presbítero Eliel Moura. Todas aquelas pessoas que trabalhavam com Salatiel Carvalho, o pastor Ailton e seus é, corrigilionários, seus... Obreiro, eles perseguiam todos aqueles que trabalhavam com o Salatiel Carvalho. Ah, evangelista, mas por que essa perseguição? Porque o deputado Salatiel Carvalho, ele parou de ajudar a Assembleia de Deus num... eventualmente, quando aconteceu uma negligência da parte da primeira dama da Assembleia de Deus em Recife, a irmã Judite Alves, ela cuidava do centro de reabilitação das senhoras, tipo um lá dos idosos. E ela mandou suspender a medicação dessas idosas. Acabou que essas idosas eh, acabaram morrendo. Oito idosas acabam morrendo. E como é de costume deles, não assumiram a, a culpa. Queriam jogar a culpa no então deputado federal Salatiel Carvalho. Mas enfim, Salatiel já não tinha mais nada a ver com a igreja. Até porque ele já havia cortado relação com o pastor Ailton. Na verdade não foi ele que cortou, foi o próprio Ailton Zé Alves. E daí... Ele passou a nos perseguir severamente. Olha, eu não acredito num evangelho onde eu sou da Assembleia de Deus, mas eu não posso ir na Batista porque se eu for o pastor presidente vai me colocar no banco. Ora, é, de uns tempos para cá eu fiquei sabendo que o pastor Ailton José Alves, ele recebe um salário de 150 mil reais. Ele, ele fiquei sabendo também que ele possui uma fazenda em Gravatar, uma casa no valor de 4 milhões ali, em Parnabirinha, em Recife, um apartamento ali na, nas Torres Gêmeas, ali no Cá de Santa Rita, avaliado mais ou menos em um milhão e meio de reais, fora o seu filho Júnior, que estava na Argentina e foi, foi expulso praticamente da Assembleia de Deus da Argentina, foi expulso é, literalmente porque ele estava mexendo com as mulheres dos obreiros, entendeu? Estava mexendo com as mulheres dos obreiros e ele foi ameaçado de morte, até então ele veio embora. Mas eu lembro muito bem de um caso que aconteceu com o pastor Jefferson, que é o seu filho mais novo, né? O Jefferson, o pastor Jefferson, na época, ele ia montar, acho que, uma lan house, alguma coisa. Ele comprou muitos computadores e ele, ele passou um monte de cheques sem fundo. Na ocasião, eu ainda estava na Assembleia de Deus em Recife e estava em Recife. E aí, o Jefferson passou um monte de cheques sem fundo... E aí, foi ameaçado de morte. O pastor Ailton então mandou ele para os Estados Unidos. Após ele retornar ao Recife, o Ailton já ungiu ele a pastor. O cara nunca foi nem diácono. Veja bem, pessoas são perseguidas, são oprimidas, sabe? É, eu costumo dizer, amados, que esse tipo de cristão, esse tipo de pastor, só pode estar com um demônio no couro, no corpo mesmo. Porque é, o bom pastor dá a sua vida por uma ovelha. E o pastor Ailton, não, ele mata sonhos, sabe? Mata vidas, sabe? Ele protege aqueles que estão com ele, ele coage, né? Ele coage indiretamente e diretamente também as pessoas com, em tempo de eleições. Veja bem, aconteceu um fato que o Ministério Público Federal caiu em cima da igreja, querendo saber sobre os candidatos da igreja. Ele usou a, a missionária Michelle Collin como se fosse vereadora da Assembleia de Deus em Recife, ela não é vereadora da Assembleia de Deus do Ministério Belém em Recife, ela é vereadora da Assembleia de Deus da Madureira em Recife, até porque ela é esposa do pastor Cleiton Collins, que é deputado estadual. Ele também fala que andas, é, Fred Ferreira é vereador da igreja, ele já foi desligado há muito tempo, ainda quando o André Ferreira era vereador do Recife, o pastor Ailton cortou relações com a família Ferreira. Hoje, Hoje ele vem falando que o Fred Ferreira é vereador da, da Assembleia de Deus, a Michelle Coro é mentira de Ailton José Alves. Eu queria entender, pastor Ailton, como que você consegue dormir com a consciência tranquila, você sabendo que tem, existe obreiro seu no sertão, no Agreste passando fome, e você recebendo um salário de 150 mil reais, a irmã Judite pagando um aí de princesinha da Assembleia de Deus, com salários milionários, Ailton José Júnior, Alves, é um absurdo isso, é inaceitável isso, sabe? Eu hoje, me, hoje eu tenho vergonha de falar que eu fui da Assembleia de Deus em Recife, e lamento muito a situação que a Assembleia de Deus está passando hoje. Eu queria pedir encarecidamente que esse vídeo ele, ele fosse espalhado, sim, no WhatsApp, no Facebook, e peço que o Ministério Público Federal do Estado de Pernambuco caia matando, Faça uma intervenção na Assembleia de Deus, pegue aqueles computadores. Há um enriquecimento ilícito muito grande, não só de Ailton José Alves, mas desse pastor Isaac, sabe? De toda a sua coja de bandidos que se esconde através da palavra de Deus. Essa é a realidade. São uma coja de bandidos que se, é, se escondem atrás de uma placa chamada Assembleia de Deus em Recife. Vivem coagindo seus obreiros, vivem oprimindo pessoas. Isso não é certo. Mas que a justiça possa ser feita, que a justiça possa ser feita. Nós estamos orando para que a verdade venha à tona e que os membros da Assembleia de Deus, eles tornem conhecedores. E pastor Ailton, o senhor deve sim explicações aos membros, o senhor deve sim uma prestação de conta. Pelo menos a cada três meses o senhor deve essa prestação de conta com a igreja. Eu lembro que quando eu era membro da Assembleia de Deus, todo mês havia uma prestação de conta durante a Santa Ceia. Hoje já não existe mais isso. É um absurdo. Pastor Ailton, reveja seus conceitos. O senhor falou que se o senhor se envolvesse com política, o senhor poderia se considerar desviado. Então, hoje o senhor levanta pessoas como deputado federal, por exemplo. Pastor Francisco Eurico é o deputado federal. Presbítero Adalto Santos é deputado estadual. José, é, Joel da Arpa é deputado estadual. O que, que o senhor tem a dizer com isso? Largue mão de ser hipócrita, pastor Ailton. Larga mão de hipocrisia, para que tanta hipocrisia, cara? Acorda, Jesus está voltando e você está matando vidas. Você vai ter que prestar conta a Deus do dinheiro que o Senhor roubou e anda roubando da Assembleia de Deus em Recife, das vidas que o Senhor vem matando, ok? Fica aqui o meu repúdio, a minha indignação como cidadão brasileiro, como assembleano que sou, que nunca deixei de ser, é uma revolta que nós temos, mas nós sabemos que a justiça será feita em nome de Jesus. Por muito tempo também, tive a honra de trabalhar com o doutor Luiz Miguel dos Santos, que é um homem honrado. Eu posso falar que é um homem honrado. Um homem que está lutando e defendendo as pessoas que precisa na Assembleia de Deus. Inclusive os obreiros que são oprimidos, como o presbítero Giovanni, ali de, da cidade de Garanhuns. Vai nessa sua força, meu presbítero. Nós estamos orando pela sua vida. Bom, que Deus abençoe a todos e que a verdade realmente apareça e prevaleça dentro do Evangelho, dentro da Assembleia de Deus em Recife. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.